O teu amor mudou minha sorte, a cruz já me livrou da morte. E digo fraco, eu sou forte, a vida é dura então suporte. O teu amor mudou minha sorte, a cruz já me livrou da morte. E digo fraco, eu sou forte, a vida é dura então suporte. A tua luz é sempre quem me guia. Eu amo tua presença e vou que vou. Me mantém, tua palavra vem e me sustém Jejum me deixa zen, te me faz tão bem Eu li no salmo sempre, logo vem Me ancorei na fé, pois sei quem ele é Me guarda no rolé que eu dou a pé. Não tenta ver se faz, meu princípio da paz. Te quero sempre mais, meu papai. Por cima dessa pedra, minha casa predileta. A construção correta, ele é meu chão. O vento que me assopra, não derrubou minha obra. O rio fez sua manobra, eu tô firmão. Acerta, não me acerta. E o mal não me afeta. Vencei a é minha meta, a salvação. Não tem mal inimigo, no teu amor me abriga. Eu não corro mais perigo no mundão. O teu amor mudou minha sorte. A cruz já me livrou da morte. E digo fraco, eu sou forte.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 Vem e me sustém Jesus me deixa zen Te ouvir me faz tão bem Eu li no salmo 100 Logo vem Me ancorei na fé Pois sei quem ele é Me guarda no rolé Que eu tô a pé Não tem talvez se faz Meu príncipe da paz Te quero sempre mais Meu papai.